A higiene nasal é importante para facilitar a drenagem de secreções e prevenir agentes infecciosos no nariz do seu bebê. Usar toalhas de papel, fraldinhas de pano ou até mesmo a sua roupa não são ideias nada legais para o nariz do seu bebê. Ainda mais se você precisa limpá-lo 30, 40, 50 vezes por dia quando ele está escorrendo. É como lixar o nariz do seu bebê. Pensando nisso, apresentamos o lencinho Baby Nasal. Baby Nasal é a melhor solução salina para a higiene nasal do seu filho. Ela contém extratos naturais de camomila, vitamina E, aloe vera e eucalipto. Tudo isso acoplado à tecnologia Spoon Lens de nossas toalhas que não irritam a pele do seu bebê. Baby nasal dissolve e fluidifica o muco sem causar irritação, hidratando a pele durante a higiene nasal. Além disso, mantém o bebê livre de agentes infecciosos, ajudando na prevenção de resfriados, gripes e nos sintomas alérgicos. Baby nasal. Cuidado que seu bebê sente na pele.